esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-te de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. O homem perguntou, que mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantará falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta. Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa semana do vigésimo domingo do tempo comum, nós estamos vendo na leitura do livro de Juízes qual é a ingratidão que o povo de Deus tem com Deus, povo de Israel, o povo escolhido, o povo da descendência de Abraão, de Jacó, do qual Deus tinha tirado lá do Egito, colocado na terra prometida, onde fez a divisão das doze tribos. Esse povo passa a ser infiel. Não cumprir a aliança. Enquanto que Deus está sendo fiel com eles, esse povo passa a ser infiel. Passam a adorar deuses como o Deus de Baal e Astorde. Abandona o Deus verdadeiro. E se entrega nas mãos do inimigo. Será que isso acontece com nós hoje? Ainda acontece porque adorar deuses não é só procurar uma estátua, fazer uma estátua, para lá estar fazendo adoração. Quando diz aqui de adorar deuses, Deus está cheio de deuses aí, por aí no mundo. Quando nós buscamos as coisas materiais, fazemos daquele deuses para nós. Passamos a serem fiéis com Deus. Ser fiel com Deus é viver como verdadeiro filho. Isso é ser fiel. Não é só olhar o povo lá do Antigo Testamento que adorava a Deus. Mas nós também, quando caímos no pecado por ganância, por buscar as coisas do mundo, estamos adorando os deuses. É esse cuidado que que cada um de nós temos que ter hoje como um verdadeiro cristão. Essa leitura aqui, ela nos mostra quatro tempos. A perversão, que foi a fidelidade do povo, o castigo divino, depois o arrependimento do povo, aí Deus manda o juiz libertador. Jesus falou, já fala, fala para nós, muito desse juiz libertador, quem é esse juiz libertador? Lembra que Jesus sempre fala, virá o espírito paráclito, o defensor, o advogado, o juiz. Aquele que pode nos defender, mas pode nos condenar também. É esse o cuidado que como filhos de Deus, nós temos que estar vivendo hoje. Então, o que acontece hoje com o cristão? Se diz cristão, mas mistura com práticas aí que, que não são cristãs. São, se diz cristão, entra na fila da comunhão, mas existem tantas práticas por aí que não é digno de um cristão. Vão ler mão, vão procurar horóscopo, vão em umbanda, vão ver só, vão ver. procura de tudo, e se diz cristão. Quem procura essas coisas, quem vai atrás dessas coisas, está criando os deuses da sua vida. Então nós temos que ter esse cuidado, temos que viver como os filhos de Deus. Não podemos estar se misturando se com as coisas que o mundo aí nos oferece. Então muitas coisas que nos aflingem são por causa dos pecados. Deus não castiga. Como fala a palavra, aqui? Tá, será que está castigando esse povo? Não. Hoje eu fazia a celebração cinco horas lá no cemitério, e ainda eu disse isso aí. Deus é como um guarda-sol. Aquele que procura ficar embaixo, vai estar protegido do sol e da chuva. Deus é assim. Nós é que estamos que estar juntando a eles. Quando nós saímos atrás de buscar as coisas do mundo, nós nos afastamos aí acontecem muitas coisas na nossa vida que vai nos afligir. O pecado é isso. Faz com que aconteçam muitas coisas na nossas vida, porque nos afastamos de Deus. É por isso que Jesus, nesse evangelho aqui, é um evangelho que até perturba um pouco essa passagem, né? com essa resposta que Jesus dá a esse jovem rico. Vende tudo, dá aos pobres, o que, que Jesus quis dizer com isso? Não é para você pegar as coisas que você tem e falar, não, eu vou dar para os pobres, vou ficar lá dentro da igreja. Não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus está querendo dizer, coloca Deus em primeiro lugar. Não vá buscar correr atrás só de riquezas. Riquezas impede. Correr atrás de riqueza, atrás de poder, impede de seguir o Cristo crucificado. Com certeza. Deus não está amaldiçoando o dinheiro de quem às vezes trabalha, quem ganha com seu suor, quem constrói as coisas. Mas o que Jesus está dizendo aqui, coloque Deus em primeiro lugar na vida. Tenha um coração, segue Cristo. Não seja um cristão falho, e sim um cristão seguidor de Cristo. Aprenda com o coração de Deus a partilhar um pouco, a ver o lado mais sofrido dos nossos irmãos, às vezes corremos tantos atrás de riqueza, esquecemos dos irmãos. Isso também é construir aí alguns deuses na nossa vida. Então é disso que Jesus está falando aqui. Coloque Deus. Siga Jesus. O batismo faz isso lá em Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. O que, é que Jesus disse aos apóstolos? Ide. Fazei todos discípulos meus batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós aqui somos batizados. Então todos nós somos discípulos de Jesus. E o que é ser discípulo? Seguidores. Seguir Jesus. É isso que Jesus está pedindo. Então nós temos que viver o nosso batismo no dia a dia para estar seguindo Jesus. Lá em Mateus... Capítulo 10, versículo 38, diz assim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E às vezes nós não queremos carregar a nossa cruz. Queremos sair no mundo e ir buscando só as coisas boas. Coisas ruins, eu deixo para o outro. Para mim, não. Temos que pegar a nossa cruz no dia a dia e seguir Jesus. O sermão da montanha, ele nos mostra... Ele mostra a nós para levar o amor até os inimigos. Fixar os olhos na perfeição de Deus. É isso que o sermão da montanha nos diz. As, -as, as oito bens aventuranças nos diz isso. Fixar no amor, fixar no amor de Deus. E às vezes nós como cristão deixamos passar despercebido, Nos tornamos esse cristão falho. Lógico que nós não somos perfeitos, que nós temos falha. Mas o que Jesus está pedindo aqui a cada um de nós, a mim e a vocês, coloquem Deus primeiro lugar na sua vida. O resto será dado em abundância. É assim que nós temos que caminhar com Cristo. Então, seguir Cristo é seguir um Cristo pobre. Cristo foi assim. Não é ter uma vida para buscar só riquezas e abandonar Cristo. Então nós temos nossa mensagem que nos deixa hoje colocar Deus em primeiro lugar. Tanto na leitura que está falando de deuses, como aqui no evangelho Jesus falando de colocar Deus em primeiro lugar. Porque o dinheiro, a riqueza pode ser uma construção de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.